Bacana, a gente está voltando para Natal a segunda vez. Sempre muito bom estar tá aqui, gente. Bem legal. A gente fez os primeiros vídeos dos pulos, que foi o maior sucesso aqui em Natal. E agora a gente vai conhecer alguns lugares que a gente não teve muito tempo de ver quando a gente veio da primeira vez. para começar, a gente vai nos lugares que a gente mais gostou, que é aqui perto de Natal, as Dunas de Genipabo, Pabu, fica em Estremoz, É do ladinho da cidade, então bora para lá. Hum. As Donas são uma reserva ambiental, um lugar super legal e a gente só pode entrar lá com um bugueiro. Então a gente está indo agora encontrar o Marcelo e é um passeio que a gente adorou quando a gente veio da última vez e a gente faz questão de repetir agora. Tem praias lindas, lagoas, vale super a pena. Essa água que tá assim, dá vontade de ser correndo e pular. Vou filmar isso. Né? Tá muito quente. Praso do Daniel de direção. Ixi, esse carro eu não sei o tamanho <risos> dele. <risos> Entra. <risos> <Já> é. <risos> Saímos de Anipabu, vocês podem ver pelo meu penteado de bug. Tá lindo. <risos> E a gente tá indo agora pra Lagoa de Pitangui pra poder assistir o pôr do sol de lá, acho que vai ser bem legal. E olha que bonito que já é a vista daqui da balsa. É um, o carro tá andando na água, né? É, isso aí. Inclusive aqui, ó, posso abrir a porta, vocês estão vendo? Já dá tá um tibum aí. Seems like forever. Together. Oh God, I miss you. But it's been so long. I know, but I'm fine. Ha! Várias lojinhas com coisas muito legais, todas de artesanato e no segundo andar também tem várias obras de artes, culturas, tudo com artesanato local, então é bem legal de vir. Ele está pintadinho, acho que a última vez que a gente não viu não estava tão novinho assim, né? Não, Inclusive a gente fez a cena exatamente onde está atrás de você. Exatamente, é, é a cena do Não Pulo. Quem não viu o vídeo do Não Pulo, pode ir lá, vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo de Natal. No dia a gente chegou aqui no parque Dom Nivaldo Monte e ele é um parque super legal, aberto para a população, a galera corre aqui e tem esse prédio que na verdade é um monumento, foi a última obra do Oscar Niemeyer, hoje ele está fechado, mas ele é um mirante que dá para poder ter uma visão bem legal de Natal, mas é bem lindo o prédio, lembra muito a obra do Niemeyer que a gente viu em Curitiba, né? Bem parecido. Veio aqui, eu fiquei achando que ia ser uma grande árvore que eu ia ver. Mas, na verdade, tudo isso aqui, tá vendo? Todos esses troncos fazem parte da mesma árvore. É muito maior do que eu imaginava. Ele, o, o cajueiro ele ocupa um quarteirão inteiro. A gente vai subir o mirante agora, que dá pra ver a copa assim, dele, todas as folhas. É gigantesco. Uma das coisas legais de ir para Natal é que existe vários lugares próximos que são muito bonitos. Um dos mais indicados para a gente foi Galinhos. Pegamos a estrada a convite da Prefeitura de Galinhos e da pousada Brasília Aventure para passarmos um dia conhecendo um pouquinho desse destino ainda pouco explorado. Galinhos é um lugar bem tranquilo e a gente não tinha a menor ideia do que vinha pela frente. O mais legal é que exatamente nessas horas que estão as maiores surpresas. Então foram assim os nossos últimos momentos na viagem.